Queridos, nós estamos na campanha de Nemias, do desafio Nemias, e o tema da mensagem de hoje é estratégias divinas para a realização da obra do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas na Bíblia há mais de 8 mil promessas registradas, e 85% dessas promessas são promessas de Deus para o homem, e tem muita gente, irmãos, que vive em problema e não ora, pois acredita que uma vez que Deus conhece os seus problemas, eles automaticamente irá resolver os problemas, mas isso é um engano. Toda promessa precisa ser reivindicada, precisa ser orada, precisa ser colocada diante de Deus. Eu e você, nós precisamos ler com atenção a palavra de Deus e anotar as promessas que vamos encontrando. E basicamente a palavra de Deus tem dois tipos de promessas, em primeiro lugar as promessas incondicionais, que são aquelas que dependem exclusivamente de Deus eh, e você apenas é o agente que recebe. Por exemplo, Ezequiel 36, 26 é uma promessa incondicional, Deus diz assim, dar-vos-ei um novo coração. Deus não disse que nós tínhamos que fazer alguma coisa para receber o um novo coração. O Senhor simplesmente ia nos dar um novo coração, né? a disposição de Deus de nos dar um novo coração. Então, essa é uma promessa incondicional. Deus prometeu que ia fazer isso, e então nós podemos confiar nesta promessa. É Deus, então, quem toma iniciativa e faz, sem depender do homem. Mas, quase que 92 e 90% das promessas de Deus para o homem, que são 85% das promessas que tem na Bíblia, essas promessas são condicionais, ou seja, são aquelas promessas que dependem de uma ação ou uma atitude humana, Deus ele irá responder conforme a sua atitude. Eu gosto muito de citar, por exemplo, Isaías 1,19, que diz assim, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra então a promessa de Deus é o comereis o melhor dessa terra, mas para eu comer o melhor desta terra, eu preciso ouvir, e eu preciso querer, querer e ouvir, então há uma condição que Deus impõe para que a promessa se concretize sobre a nossa vida, assim são as promessas condicionais, sempre que depende de uma ação humana em resposta ao Senhor ele só cumpre a parte dele, depois da nossa resposta, primeiro você responde por fé, depois você tem a promessa do Senhor realizada na sua vida, e nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, Deus quer fazer algo tremendo e maravilhoso, na minha e na sua vida, então se, sabe, se você sabe que Deus vai fazer algo, saiba que Ele conta com você, Deus podia fazer sem mim e sem você, mas ele escolheu fazer conosco, escolheu que nós fôssemos seus cooperadores. Então a resposta de Deus para os problemas humanos, para os problemas do mundo, passam pela minha e pela sua participação. E se Deus vai intervir na minha causa, eu preciso entender que Deus vai mudar alguma coisa em mim. Deus nunca usa a nossa vida sem nos mudar. Deus sempre nos muda de acordo com o seu plano e o seu propósito. Dentro desse desafio Neemias que nós estamos estudando agora, nós vemos que Neemias era um homem que estava no, no palácio real, ele tinha uma função confortável, ele era o copeiro do rei, ele estava numa relativa, uma situação muito boa. Mas quando o Senhor colocou a situação na mão dele, e o Senhor impulsionou para que ele orasse, e buscasse a solução do problema, Deus mudou o próprio Neemias, e a gente percebe no livro de Neemias que realmente é uma mudança profunda na vida de Neemias. Noemias, Neemias começa como um copeiro do rei e ele termina como um governador, ele termina como um homem colocado em alta posição. Mas para que as promessas de Deus possam se cumprir, nós precisamos fazer a nossa parte. E para fazer a nossa parte, nós precisamos entender que Deus vai usar a nossa, extra, vai dar estratégias, e Deus vai usar a nossa habilidade para que a gente possa realizar as coisas que precisam ser feitas. Existem basicamente três é, componentes para avaliar se uma pessoa é proativa ou não, que é conhecimento, habilidades e atitudes, né? é o famoso chá conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo que desses três componentes, a mais importante de todos é a atitude, ou seja, só muda alguma coisa na nossa vida quando nós temos atitude, não basta ter conhecimento e não basta ter habilidade, conhecimento e habilidade a gente adquire, atitude a gente toma e a gente realiza aquilo que tem que ser realizado, assim também é no trabalho do Senhor, então... Eu quero que você abra sua Bíblia em Nemias no capítulo 4, no versículo 17, e nós vamos ver ali até o versículo 23, esses princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Nemias 4, 17 diz assim: E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e aos restos do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por vós." Assim trabalhávamos na obra, metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também aquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam as, as nossas vestes. Cada um ia com suas armas às águas. Amém? Que esta palavra fale ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, no trabalho que Demias coordenou de reedificação dos muros, que aliás é um feito inimaginável da engenharia, você construir os muros de uma cidade em apenas 52 dias é algo tremendo, Neemias precisou usar muitas estratégias a fim de envolver e unir todo o povo neste propósito. Havia uma forte oposição de fora e de dentro, e uma baixa estima predominava em grande parte do povo, dificultando ainda mais a tarefa. Assim como nós estamos vivendo esses dias, a gente começa a perceber que há famílias, pessoas, que começam a entrar assim num estado de de menos valor, de baixa autoestima, pessoas que começam a sentir um, um, uma canseira muito grande, uma tristeza muito grande, melancolia muito grande. Nós precisamos entender, irmãos, que se a gente se entregar neste momento, nós não vamos vencer a crise. A crise que vem pela frente, ela não está ainda no ponto final. Nós ainda estamos na linha de frente, na linha de batalha, e nós precisamos nos manter fortalecidos, unidos, organizados, nós precisamos estar bem com a nossa mente para a gente poder enfrentar e vencer essa diversidade deste dia. Então, eu quero desafiar você durante essa semana para você enviar palavras, palavras de estímulo, palavras da promessa do Senhor. Envie uma palavra de consolo, envie uma palavra de despertamento para os seus amigos, para os seus contatos. Esta é uma semana muito complicada. Esta será uma semana que muita gente será mandada embora das empresas. Então, você imagina como é que fica o coração de cada família que está passando por esse problema. É muito sério mas nós precisamos ser os estímulos, nós precisamos mostrar para todas as pessoas que o nosso Deus está presente, que Ele é o Deus que nos dá estratégia, que Ele é o Deus que nos sustenta, e ainda que a gente não saiba como será a saída dessa crise, nós temos a certeza, a convicção de que o nosso Deus está presente, o nosso Deus não está passivo, Ele está ativo, trabalhando neste momento, e de alguma forma nós seremos abençoados amém queridos? Isso é importante, porque nesses dias, assim como nos dias de Neemias, havia muita dificuldade de compreender o que Deus estava fazendo, e assim também nós precisamos nos levantar, mais do que estratégias humanas, era preciso buscar também ao Senhor, a fim de que sob a sua orientação, em cada passo e decisão, servisse de motivação para a obra, então veja que Deus, irmãos, ele está sempre trabalhando com a motivação para que a gente possa fazer a obra que tem que ser feita em todos os momentos que Neemias enfrentou as suas lutas, as suas adversidades ele buscava o Senhor e o Senhor dava a ele estratégias dava a ele motivações, o Senhor mudava algumas circunstâncias e então eles iam à frente para experimentar o poder do Senhor sobre as suas vidas então diante dessa situação Dessa história de Nemias, nós aprendemos algumas lições e eu quero falar apenas três com vocês nesta noite. E a primeira lição que a gente aprende é que é preciso despertar as pessoas para a realidade. É preciso despertar as pessoas para a realidade. Veja o versículo 19. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Nemias aqui está conversando com as pessoas, por quê? porque os nobres estavam pensando o seguinte, ah, esse problema é um problema dos mais pobres que moram na beira do muro, a gente mora aqui no centro da cidade, aqui nós não temos esse problema, então por que, que nós vamos, nos, vamos é, nos preocupar com este problema? O senhor também diz aqui que Demias conversa com os magistrados, os magistrados eram daqueles da classe média daquele lugar, que também diziam, não, nosso trabalho é ficar escrevendo, nosso trabalho é ficar olhando pelas leis, nós não vamos nos importar com isso. Mas Neemias ele diz que nós precisamos despertar a todos para a realidade. Então é preciso despertar a todas as pessoas para a realidade. Então no versículo 19, Neemias vai dizer, e ao resto do povo, ou seja, chamou todos. E que, o que é que Neemias fala com o povo? Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e longe uns dos outros. Nemias chama a atenção para o fato que está acontecendo naquele momento, em que a luta está acontecendo, os problemas estão acontecendo, e há uma divisão muito grande naquela sociedade. Essa expressão, então, eu disse, revela uma atitude de Neemias em chamar a atenção de todo o povo, dos nobres, oficiais e restantes, todos são chamados e despertados para a necessidade de se envolverem na obra. Queridos, os dias que nós estamos vivendo são dias em que todos nós precisamos colaborar, são dias em que todos nós vamos ter que pôr a mão na massa, todos nós vamos ter que estar juntos com aqueles, aqueles que estão passando por maiores dificuldades, por maiores situações, nós precisamos estar juntos uns com os outros em nome de Jesus. Neemias nos ensina que o líder precisa ser o maior motivador do grupo. Nenhum grupo irá mais longe do que a visão ou a direção do líder. Você deve se autoliderar para liderar a sua família. Nesses dias de pandemia, para onde irá a sua família? A sua família pode permanecer unida e atravessar esta crise e ser uma bênção? Ou a sua família pode se esfacelar completamente? Como nós estamos vendo as estatísticas do número de divórcios e separações que aumentaram, quase que triplicaram em relação ao tempo normal neste momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque onde não há liderança, cada um pensa apenas em si e não pensa no conjunto, no coletivo e por conta disso a família se esfacela. Às vezes, queridos, nós também somos levados a pensar que o trabalho a ser desempenhado é somente para os líderes, pastores, evangelistas e missionários. Vocês estão vendo muito a gente trabalhando aqui pelo canal, pela comunicação, e é legal isso, a gente gosta de fazer isso. Mas eu quero que você saiba a importância do seu trabalho na sua casa e na sua família. Isso não substitui o que eu como pastor faço, o que nossa equipe pastoral faz para abençoar a sua vida. Então, meu irmão, seja você um animador, seja você um incentivador, seja você alguém de fé. Minha irmã, seja alguém de fé. Quando vierem as notícias ruins sobre a sua casa, confesse a palavra do Senhor e determine a vitória conforme as promessas que Deus tem para a sua vida. Não arrede pé daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Saiba que na sua família deve haver espaço para que todos possam ser úteis, pois todos nós temos uma função a desempenhar e é isso que determina o sucesso do trabalho em equipe. Nós só podemos estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje porque há uma equipe de pessoas trabalhando para que isso aconteça. Se não houvesse essa equipe, nós até faríamos, mas com certeza não com a mesma qualidade que nós temos feito hoje. Então nós precisamos entender que Deus vai usar pessoas num conjunto para superar a situação que nós estamos vivendo. Quando todos se envolvem e se unem em torno de um propósito, as dificuldades são superadas mais rapidamente. Um dos fatores que influenciou no sucesso da obra de reconstrução dos muros de Jerusalém foi que todos se envolveram e trabalharam arduamente. O que, que Neemias fez? Neemias chamou os nobres e disse, vocês tirem a roupa de nobreza de vocês, bota a roupa de servente de pedreiro e vocês vão lá para a beira do muro para construir o muro também. O que é que Neemias fez com os magistrados? Tirem a toga, tirem as roupas de magistrados e vão construir o muro também. Ou seja, Neemias está dizendo, nós temos um problema maior que une a todos nós independente de quem está bem empregado, independente de quem está ganhando alguma coisa independente de quem não está ganhando nada todos nós temos uma situação em comum e que nós precisamos vencer e só vamos vencer se nós estivermos juntos, comprometidos uns com os outros é isso que Enemias nos ensina nenhuma obra poderá avançar se os trabalhadores estiverem separados e distantes como isso é importante nós entendermos a importância de estarmos juntos, envolvidos e comprometidos no mesmo propósito para que as superações aconteçam? Precisamos encarar uma batalha, esta batalha, como nossa batalha. A responsabilidade é de cada um de nós, independentemente dos cargos e funções que venhamos a exercer. Quando todos se unem e se envolvem e trabalham, consegue-se avançar mais rápido e mais longe, sozinho a gente pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, e é isso que nós precisamos compreender, então que o Senhor nos desperte, e o Senhor nos anime, para que a gente faça a obra do Senhor neste tempo, em nome de Jesus, a segunda lição que Neemias nos ensina, está também no versículo 19, diz que precisamos estar comprometidos integralmente no propósito, no versículo 19 a parte final, Neemias vai dizer, se assim, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do, dos muros e longe uns dos outros. Neemias disse ao povo que a obra era grande e extensa, e assim havia necessidade de o povo manter-se unido e coeso. Mas não era isso que estava acontecendo, pelo contrário, eles estavam separados e distantes uns dos outros. Podemos hoje estar separados dos propósitos estabelecidos por Deus para nossa família, vivendo cada um a sua realidade, sem importar-se com o outro. E nenhuma obra irá avançar se estivermos separados. Por isso eu quero dizer para você, mesmo que nós não possamos nos reunir fisicamente, nós precisamos ter unidade de pensamento, unidade em espírito, para que as coisas possam fluir. Então, quando nós estivermos orando, conforme, concorde, fale junto conosco, ore junto conosco, diga amém, porque assim nós vamos vencendo cada dia uma luta, cada dia uma dificuldade. O que tem nos unido, o que tem nos motivado para nos unirmos mais? Por que estamos tão separados e distantes uns dos outros? Eu estava conversando com a nossa equipe essa semana, o quanto nós nos importamos com as pessoas. E eu sei que alguns, a gente consegue ver que elas entram na, na, na transmissão, elas comentam, elas falam, é, por WhatsApp as pessoas vão falando com a gente, mas existe um outro grupo de pessoas que a gente não sabe se está viva, né? a gente só sabe que está vivo porque notícia ruim chega, então, se, se não chegou notícia ruim é porque está vivo. Mas existe um grupo de pessoas que elas não se manifestam, e isso é uma coisa que nos preocupa, porque nós não sabemos como elas estão. Então nós gostaríamos sempre de poder ter um feedback da parte da membresia da igreja, para que vocês possam estar participando e a gente veja que vocês estão presentes neste mesmo propósito. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que nos une. Então como parte da igreja, do corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua importância. Eu quero dizer para você como cada um é importante. Eu fui visitar essa semana uma irmã que não tem nem telefone, né? não tem telefone, nem, nem número, nenhum telefone ela não tem. Mas aquela irmã estava com o dízimo guardado ali de três meses para poder abençoar a casa do Senhor. Né? Então veja como é que é interessante isso, às vezes a pessoa está numa situação, mas o coração dela está conosco, está junto. E aquela pessoa está abençoando de alguma forma tudo aquilo que está acontecendo na obra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender isso, a nossa unidade, a entendermos que somos família, que somos parte de um corpo, e que cada um tem importância nisso. E o resultado é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que está unida, coesa e marcha junto aquilo que Deus tem para as suas vidas. Que todas as barreiras que têm tentado separar a sua família, caiam por terra em nome de Jesus. Nesses dias, muito mais do que a batalha do Covid-19, é a batalha que Satanás tem tentado contra as famílias para desestruturar as famílias. Mas a nossa unidade, nós estando juntos em oração, tenha certeza que a gente vai vencer em nome de Jesus. Que o Senhor levante, meu irmão, a sua família como um, ex como um exército forte e unido, seguindo os seus passos de vitória e proclamando a grande salvação. Eu quero dizer para você que a menor das preocupações deste momento é a enfermidade da Covid-19. Ela é real e nós temos que nos preocupar com ela. Mas é o momento em que nós precisamos nos preocupar, acima de tudo, com a nossa saúde espiritual, com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. Se nós não estivermos bem com Deus neste momento, fatalmente nós iremos falhar. E a terceira e última lição que Neemias nos ensina é que precisamos trabalhar para fazer o que tem que ser feito e vigiar para não perder o que já se fez. Precisamos trabalhar para fazer o que tem que ser feito e vigiar para não perder o que já se fez. Versículos 21 e 22, Neemias escreve assim, Assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. O que é que Nemias está nos ensinando? Nemias está nos ensinando que mesmo na crise, nós temos que trabalhar e construir algo que vem pela frente. Tem gente que está esperando a crise passar para fazer alguma coisa. Meu irmão, eu quero dizer para você não espere a crise passar, faça agora. Agora você tem a oportunidade, talvez de fazer um curso que você queria e não podia fazer. Talvez você tenha agora a oportunidade de fazer alguma coisa que antes você também não podia. Então você precisa trabalhar para chegar aonde Deus quer que você quer, onde Deus quer que você chegue. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, apenas porque Deus quer que você chegue. Você chegará lá por trabalhar para chegar lá. Quando você lê o texto de Neemias, você percebe que Neemias ele trabalha durante 120 dias para poder conversar com o rei. Para poder conseguir o favor do rei. E aí quando ele vai conversar com o rei, e o rei pede para ele, diz assim, olha, escreve para mim aí tudo o que você precisa. Nemias tem na ponta do lápis tudo o que ele tinha necessidade, ele sabe que ele precisa de cartas, ele sabe que ele precisa de madeira, ele sabe quem é o chefe das madeiras, ele sabe quem mora na terra, quem são os representantes do rei naquela terra, ele conhece tudo, por quê? Porque Neemias não ficou apenas da vontade... Tem muita gente que tem vontade, mas não tem atitude, não. Nemias orava ao Senhor a cada dia, nos 120 dias, mas ao mesmo tempo ele estudava a realidade que estava ao lado dele. Ele não foi passivo, ele foi ativo. Então quando o rei olha para Nemias e diz, Nemias, o que, que você quer que eu faça? Aí Neemias abre e abre o caderno e diz, ó oh, rei, eu preciso que seja feito assim, assim, assim, assim, assado. Né? o rei deve ter ficado encantado, fala, puxa vida, o sujeito me traz um problema, me traz a solução, esse cara é bom demais, é ele que vai resolver o problema, e o rei dá autoridade para ele ir lá resolver o problema, por quê? Porque Neemias trabalhou para aquela situação, Deus está trabalhando na sua vida hoje, para uma situação que vem pela frente, você nunca pode achar que o que você está vivendo hoje, é um acaso, ou o que você está vivendo hoje é simplesmente uma situação aleatória, não, não é, pode ser que esse acidente do Covid-19, né, esse ano é um acidente completo, pode ser que isso aos olhos humanos seja um acidente, mas aos olhos de Deus é uma providência para a sua vida, e quando você entende, compreende esses valores, você vai compreender que Deus é aquele que realmente prospera no deserto, nós temos a história de Isaac, por exemplo, quando Isaac, ele está passando por uma crise, uma fome muito grande naquele lugar onde ele morava, ele lembra da história do pai dele e diz, ah, eu vou descer ao Egito. E Deus diz para Isaac, Isaac, não quero que você desça ao Egito, eu quero que você permaneça nessa terra, eu quero que você cave os poços dessa terra. E Isaac talvez ficasse pensando, mas por que eu vou cavar poço aqui no deserto, se é mais fácil ir para o Egito? Né? Às vezes nós pensamos dessa forma também Mas Deus ele quer falar ao nosso coração por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos ações proativas Para sairmos da crise e sairmos melhor Então esse tempo que parece uma paradeira Esse tempo que parece uma situação que não tem fim, que não tem saída É um tempo muito rico Eu quero que você veja isso com os olhos positivos muito embora a gente está lidando com muitas situações difíceis, com muitos problemas, ainda assim é um tempo rico em que Deus está aproveitando este momento para que a gente possa ser aperfeiçoado para o novo tempo que vem pela frente em nossa vida. Então, queridos, diante da ameaça do inimigo de atacar a Israel e de impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias tomou algumas providências que não impediram a continuidade do trabalho. Neemias age, mas ele não para, ele não deixa o trabalho ser interrompido pelo que o inimigo está falando. E aí a Bíblia diz que metade dos homens fazia o trabalho, enquanto a outra permanecia armada, vigiando. Uma coisa não anula a outra. Muitas vezes ficamos paralisados diante de ameaças e ataques do inimigo. Esse momento não é o momento de você ficar paralisado, é o momento de você estar ativo. Você pode agora aproveitar o tempo, descansar um pouco mais, mas você precisa estar ativo. Então, se ligue, meu irmão, se ligue no dia a dia da, das coisas que estão acontecendo. Né? Se você tem um sonho de ter uma empresa, de fazer alguma outra coisa, comece a pensar isso. Agora você tem tempo para pensar essas coisas, para repensar, né? por exemplo, a questão de como é que você vai sair dessa crise. Né? Que, que tipo de negócio você vai montar daqui para frente, então, você tem oportunidade para repensar essas coisas. Não fique paralisado diante da ameaça daquilo que vem pela frente. Nenhuma obra avança se ficarmos parados, contemplativos, esperando o que irá acontecer. Se a gente esperar o que vai acontecer, a gente não faz nada. Por quê? Porque a hora que a crise terminar, quem se preparou sai na frente. Quem se preparou sai na frente. E quem não se prepara vai ficar sempre com a notícia das coisas que aconteceram. A atitude de Neemias e seus trabalhadores nos ensinam que é, nem sempre teremos as melhores condições para trabalhar. Neemias nos ensina isso. Tem gente que fica esperando a, a, a oportunidade perfeita acontecer. Não existe isso. Você faz com as condições que você tem no momento que você tem. Né? se a gente fosse, querer a condição perfeita, a gente não fazia, vocês não fazem ideia da dificuldade que nós temos aqui para fazer as nossas lives, parece ser tão simples, né? liga um celular ali e sai funcionando, não é tão simples assim, é complexo, né? os irmãos acompanham o nosso dia a dia, como de vez em quando a gente erra uma taxa de bit, aí dá problema, e a internet cai. Vocês viram não é do ontem, ontem nós fomos fazer a, a transmissão e deu problema na internet bem na hora da transmissão, mas a gente não pode desalibar a gente tem que fazer, e a gente tem que aprender com este processo, para aprender a fazer melhor, e assim eu, eu operarmos melhor, né? em nome de Jesus, então nós estamos melhorando nessa crise, nós estamos melhorando aquilo que nós já fazíamos, para fazer melhor, e a gente não faz bem não, pode ficar tranquilo, que a gente não acha que faz bem, a gente acha que a gente faz, e está aprendendo a fazer, mas vai melhorar, né? e eu louvo a Deus pela equipe toda aí, porque a gente acaba trocando ideias e acaba melhorando, o é, que mais? O inimigo das nossas almas, ele procura de todas as formas impedir que avancemos, né? Satanás quer o tempo todo parar você, mas o que é que você vai fazer? Vai deixar de parar ou você vai avançar? Você vai permitir que o inimigo realize um intento ou você vai dar a volta? Queridos, nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim nós somos daqueles que avançam na direção da vitória em nome de Jesus. Amém? E a conclusão desse texto é muito interessante, porque Neemias ele diz assim, olha, vocês estão trabalhando soltos, vocês estão todos dispersos, mas a hora que vocês ouvirem o som da buzira, se ajuntem naquele lugar e tenham uma certeza, né? qual é a certeza? No versículo 20, Neemias dá a senha. O nosso Deus pelejará por nós. Eu amo muito Isaías 64:4, Porque Isaías 64:4 diz que o Senhor é aquele que trabalha para aquele que nele espera. E este trabalho trabalha para aquele que nele espera, não é quem espera sentado. É quem espera trabalhando. É quem espera fazendo aquilo que é para se si fazer, mesmo quando não tem todas as condições para fazer aliás, se você for ficar esperando Deus te dar todas as condições para você fazer alguma coisa, isso não é fé porque a fé é a certeza daquilo que você não vê daquilo que você espera né? a fé ela é a manifestação a fé é a realização de coisas que ainda não aconteceram mas você pela fé caminha naquela direção e se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Então, queridos, é importante isso. Que o Senhor abençoe a minha vida, a sua vida. Que a minha e a sua família possa se unir cada dia mais. Que nesses dias de pandemia, que os laços de amor sejam renovados e fortalecidos. Que os laços de amor sejam renovados e fortalecidos. Não é hora de crítica. Não é hora de procurar culpados. Não, não é hora disso É hora de nos unirmos cada dia mais em família É hora de um estimular o outro De um demonstrar amor Aprovação, palavras de afirmação O resultado da nossa unidade O comprometimento e o trabalho É sempre a ação positiva do Senhor Pelas nossas vidas Depois que o povo fez isso Neemias pôde dizer Então fiquem tranquilos Nós estamos fazendo a nossa parte E o Senhor pelejará por nós o Senhor está de braços abertos, trabalhando e operando, mas Ele precisa que eu e você nos posicionemos. Não perca esta oportunidade. Quem sabe esta crise é uma grande oportunidade para a reconstrução de sonhos e projetos da sua vida. Quem sabe esta crise seja um sinal que Deus está te dando para você se mexer, para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Neemias diz ao povo, o nosso Deus pelejará por nós. Esta é uma promessa preciosa, porque Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera, para a glória do seu nome. Amém?